Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Olha só, vamos falar aqui de um assunto muito interessante que é o um mercado mobile como um todo. eu uma notícia aqui vindo lá do Combo Infinito, apps de games ultrapassam 1.1 bilhão de downloads no Brasil, isso mesmo. Agora o ponto interessante aqui é que 3 a cada 5 apps de jogos são desinstalados nos primeiros 30 dias galera, é isso mesmo, mas o mercado brasileiro aí ainda é promissor para os novos jogos né, então a gente vê aí que lança muita coisa, mas na verdade lança-se muito lixo né, a verdadeira frase é essa, a indústria dos lixos de jogos né, essa deveria ser o slogan ah, aí da indústria mobile. Agora eu vi um ponto interessante aqui, ó, é 76% das instala das instalações de games foram não orgânicas. O que que significa isso? São aquelas propagandas, né, que é, as empresas investem muito em marketing, investem muito mesmo em marketing para que você baixe o jogo de uma forma não orgânica, ou seja, de uma forma não é aquilo que você é, recebeu uma indicação de um colega, um colega falou, não, o jogo é muito bom, ou então você é interessado por aquele estilo, aquele estilo de jogo, e aí você encontra o jogo uma, uma vez ou outra, né? uma hora, um momento ou não, você vai encontrar o cara que gosta muito de RPG, ele vai conhecer ali a base de jogos de RPG como um todo, e se lançar um jogo novo de RPG no mercado e ele for um jogo bom, ele entra em um estado de ascensão, Onde as pessoas começam a comentar sobre o jogo e aí de forma orgânica o cidadão vai lá e descobre, né? Mas o que a gente vê é que as indústrias, as empresas aí estão focando muito naquele marketing agressivo, aquele marketing é, extremamente tosco e isso tem aí ah, contribuído para que esse número de 67% de desinstalações de aplicativos logo nos primeiros 30 dias aconteça, né? Bom, isso é, é chocante, né, cara? De todo o estudo que a gente viu aqui, o que a gente notou é... A gente está falando aqui do primeiro trimestre de 2021, certo? Então a gente nota cerca de 15% de crescimento ano após ano, né? Ah, o marketing dessas empresas é muito grande. O Brasil, ele se posiciona como o quarto maior mercado de apps em número de downloads, né? sendo que os aplicativos chineses são os que dominam a maior parte dessas instalações, certo? Ali no, no primeiro trimestre de 2021, os jogos chineses aí representaram 24% das instalações no Brasil. Os apps que são feitos aqui dentro do Brasil uh, se posicionam aí apenas em 1% de toda a plataforma. Ou seja, existe uma margem para crescimento, né? Ah, em dois, lá em 2020, no primeiro trimestre ah, o, o crescimento de gasto é, dentro dos jogos foi de 27 milhões ah, então foi um, um, a gente teve um crescimento grande em relação ao primeiro trimestre de 2021 que a gente já teve 45 milhões então as pessoas estão gastando mais nos jogos e os jogos eles foram que representaram a maior parcela de gastos dentro da App Store, representando assim 52% dos gastos dos consumidores. Isso indica que, né, a, a base de jogadores no mobile representa a maior parte da receita advinda de aplicativos dentro da plataforma App Store, né? Então a gente vê aqui que realmente a gente tem, a gente como consumidor é, de games, né? A gente tem realmente um, uma fatia expressiva do mercado. Mas aí a gente vem a contraindicação, né? A desinstalação crescente desses jogos é a baixa qualidade do jogo, né? O estudo avaliou então 700 milhões de instalação e 3 mil apps. Bom, galera, o... o... O que fica aqui para gente, gente, né, como aprendizado é não, é, não dê muita bola para o marketing de jogos. O marketing de jogos, e isso eu estou falando tanto no mobile quanto no, nas outras plataformas, o marketing deles é muito agressivo, é um, é um marketing que não condiz com a realidade, né? Essas, esse número de desinstalações representa bem isso, então não confie muito no marketing dessas empresas, elas sempre mentem a respeito dos seus jogos, é, tente sempre é, comprar ou baixar um jogo que seja free to play por indicação. Um, um amigo está jogando, achou legal, vocês testam juntos, né? ou então há, há alguém da sua família que está tá testando o jogo, testem juntos. Isso é, é mais interessante, pode tornar o jogo melhor, tanto para você quanto para o seu colega, seu amigo, né? Também a gente poderia é, pensar aqui que o mercado brasileiro, ele é um mercado em ascensão, a gente está com apenas 1% aí. Então, se você tem interesse é, em, em desenvolvimento de jogos, talvez o desenvolvimento mobile seja uma, uma porta de entrada mais fácil para você. gente né? visto que o desenvolvimento de jogos para consoles e PC é muito mais complexo. Então, no mobile você pode ter uma boa ideia e implementar isso de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais barata e aí você já pode começar a gerar receita uh, entrando nesse mercado. Então, se você tem a pretensão de fazer esse tipo de coisa, você pode tentar é, iniciar né, dentro da, da plataforma mobile. Talvez você seja bem sucedido nisso aí. E também, galera, a gente tem que ver que... É, essas, esse mercado de mobile, ele está chegando nos consoles e no PC. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A gente não pode se deixar levar uh, por isso aqui. Né? Sempre que as empresas começarem a, a querer migrar os jogos de, de celular para o console ou para o PC, a gente deveria pelo menos tentar dar uma brecada nisso. Né? Porque cada vez mais isso vai ficar é, comum. Então a gente, a gente, já falei aqui uma vez, as empresas sempre é, é, medem pelo mais baixo, né? Elas fazem um, uma média pelo mais baixo. Então a gente vai ter um downgrade aí de todo, tec, de todo desenvolvimento tecnológico a respeito de jogos que a gente já teve até hoje. Por conta disso, a menos que o cloud Games venha aí para os, cons, para os mobiles de uma vez por todas, então o Mobile vai se tornar apenas uma tela, mas aí ele vai bater frente a frente com o console PC. Né? Mas isso eu acredito que pelo menos aqui no Brasil ainda está longe de ser totalmente bem implementado e ser é, acessível para todo mundo. Né? Então por enquanto são jogos tosquinhos mesmo e cada vez mais a gente vê esses jogos tosquinhos vindo para PC e console, coisa que não deveria vir. Uh, são jogos apenas para passar o tempo, eles não expressam nenhuma nenhum tipo de qualidade ou nenhum tipo de desenvolvimento ah, para, para você ou para o seu, ah, a, a sua rede de jogos como gamer, beleza? Então é essa notícia que a gente tinha aqui hoje, é uma notícia, ela não é nem ruim nem boa, ela é um apontamento, é um direcionamento, né? então a gente tem que ficar de olho e caso a gente veja uma piora nesse sentido a gente comenta, caso a gente veja uma melhora nesse sentido, a gente pode comentar também, né? Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo que ficou até aqui e até mais.